Você deve estar pensando, o que esse maluco tá fazendo aí parado, tipo uma estátua pensativa? Eu estou refletindo, filosofando, não é nada disso. A minha missão aqui é descobrir quantas pessoas nesse mundo maravilhoso sabem o que é hepatite. Que? Hum, que foi? Que? Tem gente que pensa que hepatite é um monstro, assim, de 7, 8, 9, 10 cabeças, 40 braços, 20 pernas, um barro horroroso assim. Ah! Peraí, rapaz, não é nada disso não, irmão. Sabe aquelas pessoas que se escondem atrás da parede e quando você passa, elas te dão um susto? Hepatite! Ah! Ah! Pois é, com as hepatites B e C acontece mais ou menos isso. Porque se você não se cuidar, você vai tomar o susto. As hepatites B e C, às vezes elas não têm nem sintoma. Você pode estar doente e nem sabe. Você tem hepatite? Não tenho. Quando eu tinha 3 anos. Não tenho hepatite. Não. Você tem hepatite? Neste exato momento, nosso amigo aqui está fazendo uma tatuagem. Você não tem medo de pegar uma hepatite? Tem não, eu tomei a vacina. Ei! Você prestou atenção nos instrumentos que o doutor aí está usando? Tudo descartável. Todo esterilizado. Ah, Você vai ah, a manicure. Não faço a unha. Tem que ter cuidado com aquele alicatinho. Eu me cuido. Eu levo sempre o meu. Eu vou nos Sim. locais que esterilizo os materiais. Ah, Eu sou vacinada para hepatite B. Já tomei duas doses para tomar paciência. Quero ver a unha de vocês. Não, tá. Eu uso o meu material. Eu vou fazer também. também. Fez o teste para hepatite? Sim. Não. Não, não fiz. Eita, não! Não, mas a hepatite não aparece. É como chifre, a gente tem não sabe. Tem que fazer o exame. Mas esse é muito bom. Ah, não sei. Nem eu! <risos> e você, você tem hepatite? Será? Exame? Olha aí, eu não tenho hepatite. Que bom que você não tem hepatite, mas vale ressaltar que você precisa tomar a vacina de hepatite B. E a hepatite C? Ainda não existe vacina para hepatite C, por isso a importância de você se prevenir. Para se manter informado, acesse esse site aqui. ó. Não tem segredo, o melhor jeito de se prevenir é saber. Tchau. Ah, e aproveita e vai vacinar.